Quem é a Xuxinha? Hum. Bom dia, eu vou fazer uma batida de banana para a Madalena e faço uma banana. não tem nada que saber. E o leitinho dela é fiquinho, ela adora. Não é, Madalena? Sim. Ela não vai fazer uma batida de banana. Vou misturar com a aguinha, ok? Vá! Tadá! E cá está o batido de banana Cá está! que é que muito batido? A Madalena! Este copo das estradinhas é isto? Não? Isto? Não. Isto? Não. Isto? As tampinhas! Bem, isto aqui tentava o caos. Arranja-se a tudo arrumadinho. Então? É difícil. Tente mais um bocadinho vá. Mas ela vai conseguir. A mãe ajuda. Tente primeiro a Madalena. É difícil. Ah, boa. Conseguimos. Madalena, abre aqui, andando para cima. Muito bem. Uhum. E agora põe a cápsula aqui. Muito bem. Agora fecha. Boa. Agora vamos ficar um copo. Cuidado para não partir. Vamos por aqui. Aqui mais. Vem para aqui, que a mãe vai buscar... É uma lapa. É uma lapa. A mãe vai só buscar o leite, a mãe não sai embora. A mãe vai só buscar o leitinho, a mãe não sai embora. Costura-me, no longo está vez ver? já vai descer aqui uau, obrigada pela ajuda no bebê queres ajudar a mãe a abrir? não é assim, a mãe vai ensinar tem que se rodar assim, com este dele e com este isso, isso, vou muito bem mas é preciso mexer, não esqueça-se também na máquina. espere. Já não pode mexer. É o café da mãe. Vou fazer pôr o leitinho. Devagar, vai Vá, segura, devagarinho. Devagarinho. Está bom. Bem, entretanto, tomei uma banhoca, já arranjei o meu cabelo. E acho que agora eu vou fazer um live. Um... Vou mostrar a minha maquiagem Portanto, vou para o Instagram. Bora. Okay. A mãe vai pôr o Simão na Netflix. Que é para eu conseguir fazer o live. Simão. Simão. Portanto, senta-te aí, miúda. Ok? Queres a mantinha? Sim. Sim? Está aqui um Boa! Quem é que gosta muito da mantinha? A Madalena. A Madalena. Ah. Chegou o Simão! Chegou o Simão! Queres esse? Sim. Sim? Sim. É que vai pôr? Mamãe é bebê. Ou queres ver este do bebê? Queres este do bebê? Então pronto. O poderoso pequeno. Bem, bim. Bem, já pus aqui algumas coisas para o meu direto. Não liguem ao fundo, ainda não tenho aqui uma janela, mas vou ter, vou ter aqui uma mesinha também. Acho que já vos tinha dito, eu fiz umas encomendas para completar aqui o meu closet, só que entretanto foi dia 6 de Março e aconteceu esta coisa toda, um chatice, vou pôr aqui um móvel novo e vou pôr aqui também uma mesinha para me maquilhar, mas eu recusei a entrega, <risos> temos que reagendar para uma outra altura, portanto... É sim é a vida, portanto agora eu vou fazer o meu live aqui. Bem, já fizemos o nosso live e agora vamos almoçar. Tive a tirar aquilo da cara. Malta, está neste momento a acontecer uma coisa única. Estás a estender a roupa? É. Não é na corda de cima que se põe baby, é na de baixo Estás a pôr na de cima assim, ele não vai deslizar Estás a entender? Estavas a pôr na de cima, não estavas? Não se põe na de cima, na de baixo. Bem, a Madalena foi dormir agora. Fica com a Ficas, é que sejas muito falta apesar de. Ficas para Pronto, estou sentando A Madalena foi dormir. De... <risos> Eu assim parece boa pequenina, o petinho assim, da sua vida. Poxa-te um bocado, A Madalena foi dormir agora. E vou acabar de estender a roupa Que o Gui estava a estender Que o Gui estava a estender e eu acho que as pessoas viram, mas é que não está -te. Um, Porque, pronto, ele como, como está muito habituado de estender a roupa, ele estava a estender bem Não é, não baby? Eu estava a estender a corda de cima, tadinho Há sempre, há sempre uma crítica a fazer, tipo, ah não ah, é assim que se estende, é tipo, ah já está a estender tipo. mas porque... Mal. Mas o Gui não para nos dotes culinários, vem cá. Mas. Hã? Não é mas. Ah, não é mas então. O Gui, o Gui já apanhou a roupa que estava no standal, anterior, já dobrou. Okay. E enquanto a mafada se queixava, que é o que ela melhor sabe fazer, o Gui, estava é escuro. Aqui então, tem aqui dentro, um franguinho com batatas. baritadas E é isto! Chef Gui na cozinha! E agora eu vou estender a máquina de roupa Tenho uma data de roupa para Mas A Madalena suja muito mais roupa agora que está em casa do que quando está na escola E pronto este, É isto, malta! Até já! Ah, tenho certeza que quando estava a fazê-lo direto, quem viu, percebeu que me tocaram à porta e eu fiquei um bocado assustada e tudo, porque os meus cães começaram a ladrar, não sei o quê. Pronto, e quem é que era? As toalhitas para desinfetar as patitas dos doggies. Estou muito contente, vou-vos mostrar quais é que são as que eu encomendei. São estas assim, de clore, com clorexidina, que eu tinha falado. Ah, portanto, isto é fixe, porque tanto dá para limpar as patinhas como o próprio pelo, as orelhas, e é isto. Olha o meu, uma Agora, queria perceber aqui se isto tem é em português. Uh, o tamanho deles são 40 unidades. Uh, o tamanho de cada toalhita é 20 por 30. Portanto, ainda é bastante grande. Isto é gigante. Eu achava que isto ia ser mais pequenino Eu achava que ia ser tipo as da Madalena. Uh, portanto, vou abrir uma para vocês verem. Não, é tipo as de bebê da Madalena. Deste tamanho são grossas, não cheiram mal, cheiram mais. Tenho... bem, elas não tem enfim, pronto, estou muito contente porque isto é uma forma mais simples de, de, de os limpar porque eles são dois e assim é mais prático e rápido, pega-se na Benny, limpa-se e, e pronto. Agora queria perceber, eu vi no site que isto também dá para limpar as orelhas, as patas, o pelo, por isso é muito fixe. Bem, malta, mais uma máquina de cindia. Vocês não têm noção da quantidade de roupa que eu tenho para dobrar. Para passar. LOL. Uh, e aqui gavetas estão todas cheias de roupinha. portanto temos um longo trabalho para os próximos dias. Agora vamos almoçar. Um é a iguaria que eu lhe fez. Isto. Ai, que lindo. Vamos beber uma vinhaça, baby. Uma vinhaça. Uma batatinha cozida com ótima cara. Cozida? Um Açada. Ah, é. Corres, o risco. Malta, vamos experimentar a batatinha Está muito quente Meu amigo, o ósseo esmeroso Tasty, não é? O ósseo esmeroso hoje Ontem O frango esteve a marinar hum, Está muito quente Esta batata é uma recriação do Jamie Oliver Deixar de fazer? E. Bem, malta, entretanto, Não, não eu me sigo a fazer cesta com uma dada em nada? Outra sessão, às 6 da tarde, só dormiu meia hora de hoje, hora de almoço, para depois do de almoço. Depois estive aqui um bocado em birrante e não sei quem, então não falei muito. E. e pronto, agora vou editar o um meu vlog, são 7h30. Estive, estive, estive, estive a dar para o desinfetante, então faz um cheiro no um ar. E é isto, agora vou editar. Bem, malta, são 9 da noite. A Madalena adormeceu super cedo hoje e eu adormeci com ela acho que já tinha dito. E eu editei agora o vídeo, sei hoje, já saiu. E eu preciso de daqueles Vou ver o que é que há para jantar mas... Vou ver o que é que há para o jantar Mas honestamente apetece-me um esparaguete com natas Só não sei se tenho notas Acho que é isso que eu vou comer A Marguilhinha está aqui sozinha Nossa, a doida apareceu agora eu Nunca sei se é suposto tapar os cães ou não, se eles têm frio ou não, mas eu toco por simple uma ciumenta esta embriada tu és uma ciumenta Benu Ah depois tenho que ver a minha linda figura estou assim com meia e esta pantufa a quantidade de roupa que eu já acumulei tenho um pena de mim pena de mim estão a perceber e depois ainda tenho estas gavetas Cheinhas, mas aqui está para a e é só arrumar. Olhem, isto é tudo da madalena. Ai meu Deus. Até dói. E depois esta é também. Vou agora a ver se há natas nesta casa. Hum, acho que estou com sorte. Natas de soja. É isto mesmo. Também tem alface. Uh, vou comer um esparguete com a natas, está mesmo a apetecer. Eu namorava em casa dos meus pais. O meu pai às vezes perguntava -me, tipo, às 11 da noite, quando nós estávamos, tipo, né, na sala a ver um filme ou a novela ou whatever. O pai perguntava, eu Perguntava não, ele ia fazer, Ele só já que eu também gostava: Espalhete com natas. Pois né, pai. A culpa é do pai. Deu a comer. Espalhete com natas. Gosto da idade. Mas pronto. o meu pai pai. O meu pai não lê os meus vlogs todos, mas pronto. Minha é. mãe vai ler e depois vai te dizer, quase certeza. Por isso, beijos, mãe, pai, que me vêm todos os dias, incansavelmente. Já posso ver este totó também? Que eu estava com este totó por causa do TikTok que eu fiz, que é com Madalena a dormir. Pronto, passem no meu TikTok, by the way. Está assim meio esquisita esta luz. Passem no meu TikTok, uma fala. Sampai, para falar umas coisas. É divertido. E pronto, passem no TikTok uma sala para onde estampar. É divertido, aproximamos coisas. E é isto. A única coisa que eu não faço na Bibi é esparguete e massas. Porque tenho o hábito de fazer na e nunca consegui pôr isso. Por isso vou encher este tachinho com água. <risos> Vou dar um pouquinho de sal, alho a limão. Que ar desconfiado é esse, bem? Que uh -huh. ar -te -te. uh -huh. Aqui temos a minha especialidade, massa com natas, alho, e pus mascarpone para variar um pouco, porque só tinha estas de soja. E eu não tenho bem certeza se estas de soja, de natas de soja ficam bem sozinhas com a massa Normalmente, eu nestas pastas assim ponho natas de vaca, não é? Portanto, vamos lá experimentar Oi. Bem, entretanto, estamos aqui a ver se se bem, o direto do Brunzeira Já, nós vimos já há alguns dias, não é, bem? Não perdemos e pensei, -se para o Unes para É muito bom, de vejam, de todos os dias às 11 também, foi malta, entretanto a Madalena não acordou da sexta, foi da sexta, das 7 da tarde até agora, portanto amanhã temos que acordar bem cedinho, ela vai acordar cedo, com fome, eu pedi um titinho. e é isto, o vlog de hoje eu acho que ficou um bocadinho mais curto, mas não deu para muito mais, espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado, nós vamos agora dormir, um grande beijinho a todos e vemos amanhã à, à mesma hora. Waitings.